Esse é o Pedro. Sempre que a fome aperta, ele pede comida dos seus lugares favoritos. Mas ultimamente ele tá virando um monge de tanto esperar na linha para fazer seu pedido. Foi aí que ele conheceu o Inbox Food, um jeito diferente de pedir comida pelo Facebook Messenger. Inbox Food é um atendente virtual que ficará conectado ao Messenger dos estabelecimentos. Sempre online, ele interpreta suas mensagens e, num piscar de olhos, te ajuda a selecionar os produtos desejados, fechando o pedido com rapidez e facilidade. Com Inbox Food, você não precisa virar um monge como o Pedro esperando no telefone. A fome apertou? Em Box Food resolve.